Como gerar renda extra com pontos e milhas? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu te convido a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com quem você deseja ou você acredita que vai querer, precisa e gerar uma renda extra ainda em 2023. Então vamos lá. Qual que é o assunto desse, desse vídeo de hoje? vai te falar como que você gera renda extra através aí do, de pontos e milhas. Basicamente, funciona da seguinte forma. Quando você entende as oportunidades que existem nesse mercado, você passa a fazer suas compras de forma estratégica, onde elas vão a cada real que você gasta ali para realizar essa compra, você acumula pontos. Então, esses pontos, em determinados momentos, você vai transformar eles em milhas. Tem também é, isso quando você faz essas compras no programa de fidelidade dos bancos, como Livelo e como Esfera. Porém, quando você compra direto na companhia aérea, você acumula já milhas. Então você recebe determinada quantidade de milhas por cada real que você gasta ali no programa de fidelidade da companhia aérea. Então essa é a primeira parte do processo que é você acumular milhas. Você acumula através pontos e milhas, através dos seus gastos, através das compras que você faz. E uma outra forma também muito interessante e muito lucrativa é você utilizar o limite do cartão de crédito para estar comprando pontos ou comprando milhas. São momentos em que você não tem essas milhas, você não conseguiu acumular as milhas suficientes, você tem uma quantidade de milhas, mas ainda é uma quantidade baixa que você acumulou, porém você pode aumentar os seus ganhos a partir da compra de pontos e milhas. O que acontece? Ao longo de todo o ano, nós temos inúmeras oportunidades para fazer isso. Então, quando você utiliza o limite do seu cartão de crédito nessas oportunidades, você pode ter é, é, descontos, você pode obter, aí é, além de descontos, você pode obter um retorno fantástico ao realizar essas compras. Então, utilizando o limite do seu cartão de crédito, você vai conseguir gerar um excelente renda extra também ao longo do ano. Então, basicamente, funciona dessa forma. Você faz suas compras em sites que têm parcerias com os programas de fidelidade, acumula pontos, transforma os pontos em milhas. Ou você compra produtos lá no site do Programa de Fidelidade da Companhia Aérea, acumula milhas a cada real que você gasta e depois você vende essas milhas. Ou você utiliza o limite do seu cartão de crédito para estar comprando pontos ou milhas, parcelando isso em até 12 vezes sem juros, levantando um excelente capital, de forma aí que você ainda, além de levantar um capital livre de juros, você tem uma grande oportunidade de ter retornos que ultrapassam aí 30%. Então basicamente você resumidamente, né, falando é dessa forma que você gera renda extra através de pontos e milhas, aproveitando essas compras do dia a dia, aproveitando o limite do seu cartão de crédito para aproveitar essas oportunidades que existem de compra e venda de milhas. Basicamente é dessa forma que você ganha dinheiro com gera renda extra com pontos e milhas, tá bom? Então se você gostou desse vídeo peço aí que você novamente que você se inscreva, deixe seu like, compartilhe. E se você quiser aprofundar mais nesse assunto, entender como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e dos gastos do dia a dia, tem um link aqui na descrição desse vídeo onde você pode se inscrever de forma gratuita para um evento 100% online que será a Semana da Renda Extra com Cartão de Crédito, onde eu e Tati vamos revelar todos, todas as estratégias que nós utilizamos no nosso dia a dia e que já nos possibilitou gerar mais de 30 mil de renda extra no ano. Espero todos vocês lá. Um grande abraço!